Fala pessoal, no vídeo de hoje um tutorial no After Effects de como criar partículas que se movimentam junto com o seu som. Espero que aproveite bastante se você gosta do meu conteúdo, deixe aí o seu like, isso me ajuda muito e vamos nessa pro Photoshop. Opa, na verdade, pro After Effects. Bom pessoal, o que a gente precisa para começar esse vídeo? Primeiro, ter criado uma composição. Independente se ela está na vertical, na horizontal, independente das suas dimensões, tudo funciona perfeitamente. Depois eu coloquei também uma imagem de background, somente para a gente ter uma textura aqui. Coloquei também o efeito de Gaussian Blur com Curves para estar escurecendo um pouquinho. E por último, que é o mais importante, que é a nossa música. Já até mesmo configurei essa música aqui no momento ideal e ela é exatamente assim, ó. Ah! Perfeito? Então vamos estar criando aqui o efeito de partículas e que elas estejam então movimentando de acordo com as batidas da música. Galera, o interessante aqui dessa técnica é que ela funciona para qualquer outro tipo de efeito também. Eu posso estar trabalhando aqui com Brightness, com Glow, com Gaussian Blur, tudo funciona certinho, seguindo todos os passos, tudo funciona certinho. E fica aí até mesmo uma grande dica, né, se você quiser que eu faça um vídeo um pouco mais completo, mostrando todos esses efeitos que eu faço em praticamente todos os meus vídeos, então deixa aí nos comentários que eu faço esse vídeo para você. Mas vamos focar hoje então aqui nas partículas realmente, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar o After Effects o que, que é essa música, né? E como que o After Effects entende as coisas? A partir de keyframes. Então, vamos transformar todos esses waves, né? Todas essas batidas em keyframes. Como que a gente faz isso? Clica o botão direito, vem aqui em Keyframe Assistant e vamos apertar na única opção ativa que é Convert Audio to Keyframes. Feito isso, nós vamos ter uma nova layer, o Audio Amplitude e eu posso apertar a letra U no teclado que a gente vai observar então exatamente todos os keyframes que é exatamente a nossa música, né? Porém, de uma forma que o After Effects compreende. Beleza, feito isso, vamos continuar então criando o nosso efeito de partículas Para isso eu vou clicar com o botão direito em alguma área em branco Venho em New e vamos criar um sólido Esse sólido ele já tem que estar tá configurado então na cor que você quer exatamente as partículas Aqui eu vou deixar no azul mesmo, posso dar OK e agora o efeito vai ser exatamente ó, em After e perset, Effects e Presets. E vamos colocar o efeito Snowfall, perfeito? Colocando tudo isso ainda não mudou absolutamente nada. Vamos primeiro então desativar essa opção aqui, ó, Composite With Original. E agora sim a gente já consegue observar então as partículas. Vamos continuar então agora configurando essas partículas. A primeira opção vai ser os Flakes, que é exatamente a quantidade dessas partículas existentes. Né? Aqui eu vou colocar o número 800. O tamanho dela vai ser 9 a variação o tamanho dela eu vou colocar 80% aqui cndf eu gosto de colocar um valor um pouco mais alto para ter uma profundidade então eu vou colocar 10 mil Aqui o Speed vai ser exatamente onde nós vamos estar configurando Para que ele esteja movimentando junto com a música, certo? Então não vou configurar exatamente agora Vamos mudar os outros Variação 80 O vento 80 E a variação de vento também 80% Perfeito? Feito isso a gente já configurou Nós conseguimos observar as partículas agora melhor distribuídas na cena, né? E vamos finalizar então fazendo efeito Para que ela esteja então movimentando junto com a nossa música Para isso então eu vou segurar o Alt E vou clicar aqui no reloginho do Speed, beleza? Assim vai abrir essas configurações novas para gente e aqui no caracolzinho ó, é exatamente onde eu vou clicar nele e a gente vai arrastar para alguma daqueles daquelas configurações que estão abertas aqui no áudio amplitude qual das três configurações que nós vamos estar escolhendo exatamente a última porque é o both channels são ambos canais e esse daqui que é o perfeito para gente né então eu solto aqui em cima Beleza, já tem aqui então todo, todo o código, né? a linha de código criada para a gente. E para finalizar eu posso colocar também aqui, ou a barra né? para estar dividindo esse efeito para que ele seja mais lento. Ou então aqui o asterisco que vai ser exatamente o que a gente vai colocar para que ele seja um pouco mais rápido. Aqui eu vou colocar o valor 30 para que ele reaja de forma mais fiel ainda junto com o nosso efeito. Eu posso fechar as configurações, posso fechar aqui também o áudio amplitude e agora a gente vai estar dando play e observando o resultado final. efeito finalizado e é interessante que a gente consegue observar que nos momentos mais leves da música né, o efeito ele fica também mais lento e quando a música fica mais agressiva um pouco mais potente, o efeito ele fica mais rápido correspondendo perfeitamente junto com ela eu acho muito interessante e com certeza agrega muito no nosso vídeo. Galera se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários vai ser legal para saber se é interessante trazer mais conteúdos aqui de After Effects, né? Mas eu agradeço muito por ter assistido e a gente se encontra então no próximo vídeo.